Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor abriu-me os ouvidos, não resisti, nem voltei atrás. Este é um trecho do profeta Isaías, da primeira leitura de hoje, que nos faz lembrar no domingo passado, aquilo que Jesus fez, a cura do surto. É preciso estar com os ouvidos abertos para não apenas escutar, mas também acolher e compreender a Palavra de Deus. A primeira leitura fala do servo sofredor. Esse servo foi interpretado como o povo de Israel no seu sofrimento E nós podemos enxergar também o próprio Jesus Ali nós vemos a descrição daquilo que o Senhor passa Ele foi esbofeteado, foi maltratado É o servo que dá a vida por nós Hoje no Evangelho, Jesus caminhando sempre a serviço conversa com os apóstolos e pergunta a eles, quem os homens dizem que eu sou? Jesus, ele está sempre caminhando, ele jamais cessa e no meio do caminho ele traz essa questão, não para saber o que, que pensam dele, às vezes nós nos preocupamos tanto não é com o que as pessoas acham de nós, o Senhor não está fazendo um levantamento sobre aquilo que as pessoas acham sobre Ele. Ele está sim naquela oportunidade fazendo com que os apóstolos possam repensar a verdadeira identidade de Jesus que na verdade foi confundida com a ideia de um Messias triunfante. É isso que o povo de Deus esperava. O Messias poderoso, que viesse colocar os inimigos do povo de Israel debaixo dos seus pés. Que trouxesse glória àquela nação. Era esta a ideia que eles faziam de Messias. Eles achavam que o Messias viria triunfante sobre esta terra. E eles se deparam com Jesus, vindo de Nazaré com uma mensagem que na verdade vai incomodar muita gente, porque faz as pessoas reverem a sua vida. Alguém que age com simplicidade, que atrai os piores da sociedade, e essas pessoas começam a ouvir Jesus. E a vida delas começa a mudar. E agora a religião não está mais sob o domínio daquelas autoridades judaicas, as pessoas começam a descobrir a fé com o um novo olhar, a partir do olhar de Jesus. Jesus então, ao perguntar, o que as pessoas dizem sobre mim? Ele vai ser sempre comparado a figuras do passado. Uns dizem que é Elias, outros que é João Batista, outro, outros dizem que é algum dos outros profetas. Eles não conseguem acolher o novo aquele que vai trazer a nova e eterna aliança, Jesus Cristo. E quando ele pergunta, e vocês, quem eu sou para vocês? Pedro rapidamente diz, tu és o Messias. E Jesus então diz, para que eles não contem para ninguém sobre isso. Mas como assim, Jesus não veio para mostrar a sua real identidade, para se revelar? mas ele não queria que os apóstolos naquele instante o indicassem como Messias, o apontassem assim, porque a ideia que as pessoas faziam de Messias era completamente diferente da missão de Jesus Cristo. Eles esperavam realmente um Messias poderoso e de fato Jesus é poderoso, mas o poder dele está no seu amor, na sua mensagem que renova a vida. Eles até mesmo esperavam o Messias violento, porque aquele povo de Deus sofria com os altos impostos de Roma. E Jesus Cristo vem com uma outra mensagem que desconcerta as pessoas. E para você que está aqui, quem é Jesus? Essa é uma pergunta que ninguém mais pode responder no seu lugar se não você mesmo. Não vale repetir aquilo que outros já disseram. Não vale uma resposta decorada de uma página de catecismo. Embora tudo isso seja muito importante, sim, o que nós ouvimos falar sobre Jesus, como a igreja nos apresenta ao Senhor, mas nesse momento é uma pergunta pessoal. Quem é Jesus para mim de fato? É uma pergunta que tem que ecoar dentro de mim. Pedro, naquele instante, quando ele responde, ele marca um gol. Tu és o Messias. Mas, um pouco mais à frente, ele vai marcar um gol contra. Quando ele se achando até mesmo na moral com Jesus, vai acabar repreendendo o Mestre. Jesus atraía multidões. Jesus fascinava as pessoas com a sua maneira de falar. E agora Jesus, ao longo do caminho, começa a falar que ele vai ser rejeitado, que ele vai sofrer, que ele vai ser morto e depois ressuscitar. Pedro acha que isso não cabe diante daquilo que Jesus está fazendo. Parece até uma carreira de Jesus, não é? Não, mestre. Pedro vai colocar Jesus do lado e vai repreendê-lo. O que Jesus então lhe diz? Afasta-te de mim, Satanás, porque os teus pensamentos é como dos homens e não como de Deus. Se nós formos visitar as Sagradas Escrituras, lá nos textos originais, este afasta-te de mim, na língua portuguesa, poderia ser traduzido melhor como, vai para trás de mim, Satanás. A gente não fala, vá de retro Satanás. Não é? Então, passa para trás de mim, Satanás. A palavra Satanás quer dizer adversário. Naquele momento, Jesus não está dizendo que Pedro é o demônio, mas que ele está agindo com uma mentalidade humana, que está impregnada, da ideia do maligno, que é contrária à ideia, aliás, à mensagem, ao plano de Deus. Vai para trás de mim, quer dizer, o seu lugar, Pedro, é atrás, como o meu seguidor, não é a minha frente. O discípulo não é maior que o mestre, o servo não é maior que o Senhor. E por que, que será que nós insistimos, muitas vezes, em achar que nós sabemos até, aquilo que é melhor para a nossa vida e não consultamos a Deus. Porque às vezes nós dizemos que aquilo que Deus fez ou deixou de fazer não é justo comigo, porque eu venho à missa todo domingo, eu faço diferente das outras pessoas, eu sou uma pessoa de oração, Senhor, o Senhor veio isso acontece comigo. Olha só, nós estamos repreendendo o Senhor como se nós soubéssemos até mesmo mais do que Ele. Como se nós fôssemos conhecedores do nosso futuro, Deus não conhece apenas o nosso passado, Ele conhece também o nosso presente e o nosso futuro. Como eu posso dizer que eu conheço os designos de Deus, sendo que eu preciso conhecer melhor a mim mesmo? Se muitos de nós não conhecem a si mesmo, como dizer que conhecem os mistérios de Deus? Jesus Cristo repreende Pedro para que ele volte para o seu posto, seguidor. É isso que Pedro deve ser, ter Jesus como aquele que vai à frente. E ele diz mais, se vocês querem ser meus discípulos, olhando para os apóstolos, tomem a sua cruz. Gente, o que é a cruz? A cruz é próprio de quem quer seguir a Jesus, encontra muitas incompreensões, encontra muitas adversidades. Ou alguém diz para você que por você ser uma pessoa de fé, você está imune a sofrer. Se disseram, este não é o evangelho de Jesus Cristo. Aliás, tem muitas pessoas aí, que dentro de várias igrejas e denominações cristãs, que apresentam Jesus mais triunfante mesmo. E esse é muito melhor aos olhos da sociedade dos nossos tempos. Jesus vitorioso, triunfante, e alguns vão colocar Jesus não é, numa categoria humana simplesmente. É o maior psicólogo de todos os tempos. Jesus exemplo de liderança. Jesus um homem admirável. Jesus, Jesus, Jesus... E não passa disso, apenas um homem. Ele pode realmente ter nos dado muitas lições... Como muitos psicólogos talvez podem nos dar alguma lição, ele pode sim nos ensinar a liderar, e não apenas a mandar. Ele de fato se fez homem, tanto é que ele diz que o filho do homem, ou quer dizer, Deus que se fez homem, veio para sofrer, para ressuscitar. Mas não basta ver Jesus como homem simplesmente, Ele é Deus, Deus encarnado, Deus feito homem. E é esse Deus que nós seguimos. Por isso nós precisamos ver a Jesus como Senhor. E ainda que você o veja como amigo, como refúgio, como mestre, é preciso acima de tudo vê-lo como Senhor, como Salvador, dentro da tua experiência, da tua intimidade com Deus, é preciso chegar a esta conclusão: Ele é Salvador, Ele não é somente um homem bom, Ele não é simplesmente um iluminado, Ele não é como Buda, Ele não é como Maomé, ou seja lá qual for o homem brilhante que passou por esta terra deixando o seu ensinamento, Ele é Deus Humanado. Tome a sua cruz e siga-me, ou seja, não pare no caminho. Nós estamos num mundo em que muitas pessoas querem viver o máximo de prazer, porque nós temos muitas dificuldades sim, não há como negá-las, não é? Mas o prazer não é garantia de felicidade, ele pode ser momentâneo, e na maioria das vezes é, e principalmente quando é um prazer egoísta. É por isso que Jesus diz, tome a minha cruz. Ou seja, aquilo que também faz parte das contrariedades enfrentadas na fé. Renuncia a si mesmo. Renunciar a si mesmo é ter a capacidade de sair de si. Não é anular-se, mas é ter a capacidade de ir além de si mesmo, não ficar em si mesmado, fechado em si mesmo. Como se eu tivesse a razão e se alguém discorda de mim, não é? Então essa pessoa é desligada, descartada da minha vida, ela é isolada não é? da minha vida porque não pensa como eu. Renunciar a si mesmo é ter a capacidade de vencer o próprio orgulho Vencer a própria ganância O próprio desejo de querer estar por cima em tudo Renunciar a si mesmo É uma atitude de esvaziamento Para que Deus preencha E depois Jesus diz Daí então, siga-me Nós temos os nossos sofrimentos Alguns deles Nós mesmos criamos Aqueles apegos as pessoas, as coisas, algumas escolhas que não são muito acertadas, isso provoca sofrimento. Mas não é desse sofrimento que eu estou falando. Estou falando daquele sofrimento que é acompanhado com a cruz. Nós temos uma condição de sofrimento como seres humanos. Se você crê ou não, você está sujeito a sofrer. A verdade é essa, e eu também mas se no meu sofrimento eu creio, eu dou sentido àquilo que está acontecendo comigo, se eu olho aquele sofrimento como um caminho a ser atravessado, ou seja, como a cruz, eu consigo viver de uma outra maneira, diferente de quem não tem fé. A cruz é sempre caminho, ela é uma escada para o céu. O sofrimento um dia Passa, Mas é preciso atravessá-lo para chegar à glória Hoje em dia tem gente que chega a uma glória, entre aspas, da fama Da noite para o dia Vocês percebem que tem muitas pessoas que às vezes do nada se tornam já famosas E parece que tudo é muito fácil E tem gente na internet que ensina você a ganhar dinheiro de forma muito fácil Em uma semana Falei, Meu Deus do céu tudo parece instantâneo, imediato, uma receita fácil e simples e pronto, você conseguiu tudo. Muitas das coisas requerem esforço, dedicação, sacrifício para obter aquilo que é duradouro. A salvação é algo eterno. Isso nos faz ver que a cruz, aquele momento difícil, é momentâneo. E por isso vai passar, o Cristo passa pela cruz. Não há como querer glória sem passar pela cruz. Não há como querer Jesus sem a sua cruz. Não há como ser discípulo de Jesus apenas querendo ter uma vida espiritualista. Ou seja, uma vida até desencarnada, fora dessa realidade. A fé deve ser vivida aqui, traduzida em obras para que um dia nós possamos viver lá junto de Deus. São Tiago diz que a nossa fé precisa ser prática, senão ela é morta. Não adianta falar eu tenho muita fé, mas muita fé por conta da oração que eu faço. Ou porque a oração é um combustível para que eu possa agir e ser como Jesus Cristo. Queremos ser discípulos não nos colocando no lugar do mestre, não estando à frente dele, mas seguindo-o e assim imitando-o em nossa vida. A cruz nos mostra o caminho da salvação. E queremos hoje reafirmar que o Senhor é o nosso auxílio, por isso nós não nos deixaremos abater. Convido você a ficar em pé. E como alguém que ouviu esta palavra, agora repetir, assim como nós encontramos na primeira leitura de Isaías. Convido você a dizer após mim. O Senhor Deus é meu auxiliador. O Senhor Deus é meu Por isso não me deixarei abater o ânimo. Conservarei o, rosto como pedra, Conservarei o rosto impassível como pedra, porque sei que não serei humilhado. A meu lado está quem me justifica. Não esperemos a justificação dos homens, e sim do próprio Deus, nosso Salvador, Jesus Cristo e Senhor Nosso. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso.